Eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 e no vídeo de hoje você vai ver as minhas últimas comprinhas e o que tem de novidade. Fazer compras é algo que sempre a gente se realiza. É bom demais, mas a gente tem sempre que se atentar a algumas informações primordiais uma delas é fazer uma pergunta será que esse produto ele realmente é necessário na minha vida será que vale a pena será que eu vou usar será que é o que eu tô precisando às vezes a gente compra coisas que está repetido em casa e que não faz muito sentido outra coisa é a gente sabe colocar a mão aonde alcança será que eu posso comprar Será que eu tenho dinheiro pra pagar? Às vezes a gente compra além do que pode E se endivida E deixa de pagar umas contas Para pagar outras compras A gente compra por impulso Então muita calma nessa hora Antes de eu começar a mostrar as minhas comprinhas Eu vou te pedir pra curtir esse vídeo E se inscrever no canal se você ainda não é inscrita Aproveita esse momento E ó, dá aquele joinha Pra ajudar na divulgação do canal E a primeira comprinha que eu queria te mostrar Foi uma calça que eu comprei na Líder! Essa calça é da coleção Giovanna Antonelli. Não sei se você está conseguindo ver, mas é um material encerado. Então, na verdade, quando você veste, parece que é couro, mas não é couro, entendeu a jogada? É uma calça extremamente confortável, ela tem elastano, é um pouco skinny, é justa, mas não é tão tão justa. E tem esse festeclé aqui na frente, sabe, que ela fica com uma pegada meio rock and roll. Enquanto eu tô falando, eu tô deixando aqui na tela os looks que eu já fiz com essa calça, que eu já usei, ela virou quase uniforme. Não foi uma calça barata. Ela custou 100 reais. Ela vai ser usada muito nessas estações, no outono, inverno, vai funcionar bastante. E eu já fiz a primeira lavagem, continua com esse aspecto de encerado. Não deu não danificou, não ficou fosca nem nada. Continua brilhosa com essa carinha de couro fake. Andando na sessão de vestuário, eu fiz comprinhas, sabe aonde? Na Elegance. Olha, a Elegance tem uma loja aqui na Tijuca que é... Ai, uma perdição. E aí eu comprei shortinhos por um preço. Gente, é muito barato. Todos shorts em tactel, aquela coisa prática de elástico na cintura, bolsinho lá atrás, esse aqui com coraçãozinho, esse aqui com florzinha, olha que fofo. Esse aqui meio surfista. E esse aqui foi de tecido de listras, listras verticais pra alongar. <risos> shortinhos super baratos, acho que cada um custou tipo R$ 9,90. Pra poder sair, botar um chinelinho, botar um tenizinho e dar uma volta por aí, ele é super prático. Sabe aquela música assim, ó? Paixão cruel, desenfreada. É com a... Granado, gente, eu sou apaixonada pela Granado. Aquela hora que você passa assim na granada Sente aquele cheirinho e fala ah, gente, eu tem o que levar, sabe o que? Os sabonetes da granada são maravilhosos E aí eu já compro assim a trilha, né? Marido é apaixonado por sabonete de glicerina Eu já não, pra mim já não funciona tanto E eu curto mais sabonete líquido Aqui pra casa isso super funciona E o cheiro é maravilhoso Eu aproveitei e comprei esse óleo suavizante corporal da, dessa linha Calêndula O cheiro é algo assim Indescritível Não dá pra te dizer o cheiro maravilhoso que é E o mais legal É que ele é em spray Então você, ó, passa no corpo Dá aquela, passa na água assim Só pra tirar o excesso Você vai ficar com o corpo mega, mega nutrido E perfumado o kit com seis sabonetes custou R$ 27 reais, e o óleo corporal custou R$ 25. Reais. Em novembro do ano passado, eu fui chamada para a inauguração da Maria Bonita, uma loja de produtos de beleza, a sua segunda loja lá em Copacabana. Eu fiz, claro, as minhas comprinhas. Comprei um kit de espuminha para você aplicar corretivo em áreas menores, como a área dos olhos ou alguma manchinha que você precise ser bem preciso. E aí essas esponjinhas aqui, olha, elas são ótimas, essa é da Playboy e tá faltando duas, porque eu já peguei pra usar Comprei também esse pó solto da Playboy, que eu estava querendo muito conhecer, já tinha ouvido falar Muita gente falando que esse pó é ótimo, que ele tem excelente cobertura Quem acompanha o canal já deve ter visto que eu falei de uma máscara da Tango Vou deixar aqui em cima nos cards a resenha que eu fiz da 2 em 1 Agora a proposta é eu experimentar outra máscara da Tango e essa aqui é uma em 4D, também 2 em 1, um, que alonga e dá volume. Vai ter também resenha de uma nova base e que eu já ouvi falar muito bem dela, que é a Dalla Makeup. E aí, olha, essa base aqui tem muita gente falando que ela é muito boa e aí eu fiquei super curiosa, então aguarde resenha. Aqui no canal tem a resenha da base líquida da Nix, que é uma base em conta-gotas. E ela foi uma base que algumas pessoas falaram que o preço não tava lá muito legal. Aí, tratei de comprar lá na Maria Bonita a base conta-gotas, dessa vez de um produto nacional da Bult. Então eu vou estar experimentando essa base e aí eu vou fazer um comparativo com a da NYX pra gente tirar a dúvida, afinal, vale a pena, não vale a pena, qual é a melhor? Combinado? de ouro, porque ouro a gente não tem, mas a gente tenta até na máscara botar na cara a máscara de ouro, ela é da Face Beauty Professional e tem como proposta vitamina C e colágeno bom, eu vou experimentar qual é a sensação de passar ouro no rosto, fungo ouro na cara e depois eu conto pra vocês e por último foi esse serum aqui da Ruby Rose, ele vem aí como um uma proposta, até com a opção de ProAge. Ideal assim, olha, para nossa pele madura. A proposta é elasticidade, firmeza e hidratação da pele. E para finalizar as comprinhas acumuladas, hoje eu passei lá na Bela Ferraz. Eu acabei comprando o um produto da sala online que são os cachos radiantes. Esse aqui tem por objetivo e proposta conceder brilho aos cachos. Então eu comprei o condicionador e o shampoo. E essa duplinha me custou um... 14 e o outro 13 reais. Tem uma máscara da Weedcare que é muito conhecida pelo seu poder de nutrição, que é 7 olhos. E aí eu encontrei o um shampoo dessa linha 7 olhos com essa mesma proposta de nutrição e eu escolhi para o meu filho usar. E por último, um produto de maquiagem que eu estava super curiosa em conhecer, até pela naturalidade que ele proporciona e também pela praticidade, né? Que é esse Lip Color que é um batom que fica nesse frasco que parece mais um esmalte, mas que tem a proposta de deixar os lábios assim com aquele vermelhinho de saúde e é totalmente líquido da DNA. Então é isso, essas foram as minhas comprinhas. Espero muito que você tenha gostado desse vídeo e se você gostou, não deixe de curtir e se inscrever no canal. Para isso, basta clicar no botão vermelho escrito e inscrever-se que se encontra aqui, ó, embaixo desse vídeo. Grande beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau!